Boa noite a todos, meu nome é Catarina, sou trabalhadora da Casa Espírita Irmão de Assis e hoje teremos mais uma pré -leção. Antes de começarmos, vamos nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente na nossa casa. Vamos encontrar o nosso mentor espiritual, pedindo a ele proteção, pedindo a ele a inspiração para todos os nossos dias. Ele nos abraça fortemente, nos sentimos protegidos, amparados, queridos. E esse amor, essa presença junto de nós, nos faz ter aquele sentimento de gratidão tão importante, que tanto precisamos ter. E desta forma, agradecemos por todas as bênçãos que temos, agradecemos pelas facilidades pelos aprendizados, agradecemos por termos um lar, por termos proteção dentro de nossa casa, agradecemos por ter um leito para descansar o corpo depois de um dia de trabalho, por termos uma mesa farta, por termos uma família que nos apoia, nos sustenta, alegra os nossos dias, agradecemos por nossos amigos, que nos dão as mãos quando precisamos, que suportam o peso da nossa caminhada. Agradecemos por ter um trabalho que nos dignifica, que nos dá aproveitamento, que nos faz ser úteis, seja ele qual o trabalho for. Agradecemos pela doutrina que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a fé raciocinada. Que nos ensina a entender tudo o que acontece na nossa vida. Sem vitimismo, sem angústia. Buscando a compreensão do nosso irmão maior Jesus Cristo. Para tudo o que acontece em nossa existência. Agradecemos a fauna, a flora. Agradecemos por ter animais junto de nós, principalmente aqueles que são cuidados por nós mesmos. Agradecemos por tudo que nos é dado e que sem elas, sem essas coisas, sem essas pessoas, sem essas oportunidades, não teríamos o crescimento tão esperado. Felizes com tantas bênçãos, encontramos nossa Mãe, Maria de Nazaré, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, de luz, e nos faz sentir tranquilos, serenos, amados. Essa nossa Mãe nos leva até seu Filho, nosso filho. Jesus Cristo que nos ensinou a amar que nos ensinou a perdoar que nos deu o um exemplo maior para que pudéssemos hoje estar aqui buscando ao seu pai então chegamos ao nosso criador pai e ele eleva nosso coração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 não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Hoje iremos falar da parábola do joio e do trigo. Parábolas, todos nós sabemos, que são formas alegóricas que Jesus usou para contar sobre problemas, sobre soluções, a nos dar aprendizado, a nos dar lições de uma forma que pudéssemos entender. Naquele tempo eram usadas as parábolas da vida, né, da vida familiar, dos usos e costumes sociais, da vida rural. E uma das mais comentadas, mais importantes é a parábola do joio e do trigo, que é da vida rural. É, eu não diria a parábola do joio e do trigo, mas sim diria a parábola do trigo e do joio. Vou explicar porquê. Vou ler a parábola que está em Mateus capítulo 13, de 24 a 30. E aí nós vamos entender. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também um o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois, de onde vem o joio? Respondeu-lhes, homem inimigo é quem fez isso. Os, os servos continuaram, queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai em feixes, para queimar. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então, a partir desse pequeno texto que nos traz muitos ensinamentos é, escondidos, né? é, nós vamos começar a entender diversas oportunidades de aprendizado, que hoje nós temos condição de interpretar. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Muitas doutrinas têm interpretações diferentes. Muitos dizem que esse semear é o evangelho. Que, na verdade, este homem é Jesus. Então, vamos tentar interpretar a luz da doutrina espírita para que possamos ter o um melhor aproveitamento dessa parábola. Então, é, somos nós né, que somos semeados constantemente. Deus nos criou perfeitos e nós fomos lançados à vida, vamos dizer assim, para que pudéssemos, por meio, de nossos, por, nosso, por meio de nossas existências, ter o crescimento, ter a evolução e chegar novamente até ele, no fim dos tempos, vamos dizer assim. Pois é uma longa caminhada que nós estamos passando, diversas existências Sempre buscando cada vez mais das lições e desta forma buscar é, evoluir um pouquinho mais a cada dia. É, Jesus não semeou o joio, Jesus semeou o trigo. Por quê? O trigo dá frutos, o joio não dá frutos. Por que que existe essa analogia entre o trigo e o joio, que são muito parecidos? Então, quando eles são pequenos, ainda eles não foram, estão no tempo de ceifa, eles são muito parecidos. Só que qual é a diferença primordial entre o trigo e o joio? O trigo dá frutos, o joio não dá nada, não produz. E Jesus já tinha nos dito que o homem será conhecido por suas obras, por aquilo que ele produzisse. Como o joio não produz nada ele deve ser ceifado, ou seja, eliminado. Estamos no mundo de provas e expiações, no qual sabemos que haverá uma transição para o um mundo de regeneração. Aquele que não produz, aquele que não dá frutos, será ceifado, será enviado para outro lugar. E não ficará numa terra num mundo de regeneração. Então, temos essa analogia de que se não produzirmos, se não dermos frutos, não ficaremos aqui, nesta nova terra que todos queremos habitar. Então, é imprescindível que não sejamos joio, que sejamos trigo, sempre. Aqui, a parábola diz que o homem semeou boa semente. Então, tivemos, né, desde os tempos mais remotos, boas sementes. Só que o inimigo veio... E semeou o joio. E quando aconteceu isso? Quando eles estavam dormindo. O que é isso? É a falta do orai e vigiai. É a invigilância. Temos o tempo todo que, é, ao mesmo tempo que oramos, nós também estejamos atentos. Pois nós mesmos implantaremos o joio dentro de nós. Este é o principal ponto para mim não é um inimigo, o inimigo somos nós, nós que atraímos os inimigos, que são o quê? A nossa vigilância, que são a nossa fraqueza, os nossos erros, eles atraem inimigos para junto de nós, atraem resgates, atraem é, expiações, porque se agíssemos da maneira correta, se não vacilássemos, se não dormíssemos, se não é, deixássemos de vigiar, de orar, não teríamos tantas consequências funestas para resolvermos, não teríamos tantos resgates, teríamos sim uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida tranquila. E desta forma... Podemos buscar dentro de nós mesmos a solução para todos os nossos problemas. Aqui, Je oh, Jesus, <risos> o homem disse é, que não era para tirar o joio, porque descobriram o joio ali no meio do trigo. E aí disseram, né, tiramos, não tiramos? E o homem que semeou disse, não tirem ainda, porque... Ele ainda pode ser confundido, então pode ser tirado trigo em vez do joio, porque são muito parecidos. Então, deixa crescer, e quando crescer, nós vamos identificar se é trigo ou joio. Buscamos dessa forma esse entendimento, que tudo, tudo, os relacionamentos na nossa vida, os projetos, no início são sempre. É promissores, são sempre felizes, nos damos bem com as pessoas, e de repente o joio vai aparecer. Os relacionamentos vão mostrando que nem tudo era trigo, que muito do que estava ali era joio. Por isso que no início de cada nova empreita, de cada novo relacionamento, de cada novo projeto, tudo é muito bom. Com o tempo vão se aparecendo as verdades, as pessoas, o que elas são. Então, nós temos sempre que esperar para poder ver o que vai dar fruto e o que não vai dar fruto. Nós temos aqui também, homem inimigo é quem fez isso. Então, queres então que vamos arrancá-lo, repetindo o que foi dito antes, o, se, o, o homem que semeou, ele pede para que não tire. Por quê? E que nem a ponte pouco, Por quê? Porque nós estamos sempre dispostos a ver o erro no outro. e Querer fazer com as nossas próprias mãos aquilo que deve ser feito pela misericórdia divina. Então essa é outra lição que eu tiro dessa parábola. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que orar, nós temos que agir de forma correta. Nós temos que sempre buscar o caminho certo. Nós temos que tirar o joio, nós temos que nos atentarmos que o joio existe. Mas não cabe a nós agirmos de forma a sermos justiceiros, a sermos impiedosos para com, nossos, com as pessoas que convivem conosco. A justiça divina é sempre certa, a justiça humana nem sempre. A justiça divina, ela sim vai cobrar, item por item, ponto por ponto. Nós somos ainda muito pequenos, muito frágeis, muito sensíveis e ainda não sabemos tudo. Temos que simplesmente orar e vigiar, ficar atentos a tudo aquilo que não produz, mas cabe a Deus, cabe ao mais alto eliminá-los de junto do diante de nós. Essa é uma lição que é extremamente importante, porque somos, sim, muito... É, é muito fácil para nós apontarmos os erros dos outros, é muito fácil é, queremos dar lições e tudo mais, mas ao mesmo tempo sabemos que somos ainda muito pequenos também. Temos ainda nossas imperfeições, nossas falhas, e cabe a Deus... Ceifar o que deve ser ceifado. No tempo da ceifa, direi aos ceifiros: ajuntai primeiro o joio e atai em feixes para os queimar. Este é o fim de quem não aproveita a lição, de quem não aproveita a existência, de quem não teve a oportunidade, de quem não buscou a evolução. Será ceifado, será eliminado e não poderá mais ficar entre nós. Esta é uma das lições até bastante chocantes que nós temos nessa parábola, a de que o joio teve uma oportunidade, ele pôde crescer com o trigo, ele pôde ver o exemplo do trigo, até o momento da cifra, que é a hora da verdade, que é a hora do nosso desencarne, que é a hora de mostrarmos para que viemos aqui. Reparem que nós vivemos é, buscando ser trigo, sempre, sempre. Estamos aqui para ser trigo, para produzir, para dar frutos. E temos junto de nós o joio também. Nós convivemos com pessoas que, são, que sempre buscam é, o mal que querem que tudo dê errado. Não temos como eliminá-los da nossa vida. Vivemos numa cidade em que existem pessoas excelentes e existem pessoas que são voltadas para o mal, para o crime. Estamos todos juntos numa mesma comunidade. Buscamos a, que as autoridades resolvam esses problemas. Então, vamos procurando sempre orar e vigiar. Então, essa analogia de vivemos numa comunidade com pessoas boas e ruins é muito do joio e do trigo. Estamos aqui todos juntos, não tem como separar. Sabemos que no mundo de regeneração não vai ficar tudo perfeito, mas o bem vai predominar, vai prevalecer. Por enquanto, neste mundo de provas e expiações, temos que conviver, sim, com todo tipo de pessoa. O joio está entre nós, estamos convivendo com pessoas que querem nos derrubar, que querem tirar o nosso brilho, que querem tirar o nosso foco. E vamos convivendo, ficando atentos, sendo precavidos, orando para que essas pessoas se recuperem, para que elas voltem a sua atenção a Jesus, voltem sua atenção ao amor, à empatia entre os seres humanos. Mas não sabemos quando acontecerá essa ceifa. Não sabemos quando ocorrerá essa separação do joio do trigo. Será que conseguiremos transformar o joio em trigo? Sim, é possível. É possível com nossos exemplos, com nossos conselhos, transformarmos aquilo que era ruim em bom. E se o joio formos nós? Pensamos sempre que o joio é o outro, mas podemos ser nós também. E por meio do exercício diário de reforma íntima, vamos eliminando cada vez mais a porção joio que mora dentro de nós. Se fomos hoje intolerantes, se fomos negligentes, se fomos maldosos, no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro, é válido, é importante, é necessário que façamos uma reflexão. O que hoje eu fiz, que pode ser considerado como algo vergonhoso, que eu não possa assumir isso, que eu me arrependa, colocando sempre o exercício do outro, colocando sempre o outro como se fosse eu. Será que eu gostaria que tivesse feito isso para mim? Será que o que eu falei não feriu? Será que o que eu não falei mostrou que eu era negligente? Que eu não me importava? Que eu não dava importância com isso? E é nessa reflexão, antes de dormir, que nós preparamos o dia seguinte. Acordamos... Bem dispostos, felizes, dizendo hoje eu vou fazer tudo que for possível para o bem de mim mesma e daqueles que convivem comigo, daqueles que cruzarem o meu caminho. Vou pensar antes de falar, vou ser rápida na ação do bem e vou ignorar quando eu for ofendida, não vou me melindrar com nada. Eu sei que tudo que vem até mim, eu aceito se eu quiser. São essas decisões que nós temos que tomar na nossa vida, para que possamos cada vez mais produzir bons frutos, para que possamos cada vez mais buscar o apoio dos nossos mentores espirituais, que ficarão junto de nós, sim, enquanto estivermos voltados para o bem. Quando nossa chama interna estiver distante desse propósito, nós iremos ser aos poucos deixados sozinhos. Temos que fortalecer esse vínculo com o nosso mentor, com os nossos amigos espirituais, para que possamos sempre ter a ajuda deles, porque é tudo uma questão de sintonia. Se não estamos sintonizados no bem, afastaremos o bem. É claro, é simples, é transparente. Que nós possamos sempre buscar o apoio de uma leitura edificante, de uma oração. Eu estou bastante feliz comigo mesma, Há alguns meses eu escrevo num caderno de orações todos os dias uma nova peça Já tive diversos tipos de caderno de oração na qual eu escrevia quando eu era criança, quando eu era adolescente e agora eu retomei. Me sinto muito feliz porque eu não vou dormir enquanto eu não tiver escrito uma peça Busco ela na doutrina espírita, busco ela nas minhas preces de infância. Busco em outras é, religiões porque eu sei que Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos os credos. Escolhi a doutrina Espírita para ser o meu guia, mas eu amo com todas as forças tudo que vem de Deus. Amo tudo que vem para o amor, que vem para a bondade. E é nesse caderno que eu me fortaleço todos os dias. Eu escrevo, eu leio, eu medito. E procuro, pelo menos um pouco, transformar minhas ações diárias em ações melhores. Procuro ser tolerante comigo mesma e com as faltas alheias. Tendo a indulgência, que é tão difícil. Tentando perdoar todas as ofensas, pois sei que, na verdade... Nada foi feito para me ferir. eu escolho ser ferida. Porque eu sei que aquilo que existe no mundo é reflexo das minhas próprias ações. Atuais ou passadas. Escolho viver da melhor maneira possível, sempre buscando o bem. Entendendo que eu sou artífice do meu próprio destino, se tudo o que acontece a mim é fruto das minhas escolhas, então eu terei que saber enfrentar todas elas no momento que elas vierem me ceifar. Essa parábola nos traz muita reflexão, nos mostra o bem e o mal, nos mostra um Senhor compassivo, esperando, dando oportunidade para que nós tenhamos esta reflexão de mudar o rumo da nossa vida, que nós possamos entender que por mais certos que estejamos e que por mais errados que o outro esteja, não somos nós que iremos ceifá-lo, ser será a divina providência. E ele terá oportunidades, porque ele poderá crescer até o ponto de dar frutos. Mas se não souber aproveitar, a oportunidade que teve, ele não existirá mais entre nós. Essa parábola nos traz essa misericórdia divina, essa paciência que nós temos que ter. Queremos arrancar rápido, correndo, e eles, a parábola nos ensina a ter paciência, a orarmos, a vigiarmos, a não dormirmos enquanto podemos estar sendo atacados pelo mal a vigilância é extremamente importante, mas a oração também é. Essa parábola que Mateus nos contou, ela nos traz o alívio. Sabemos que o joio pode se misturar ao trigo, são parecidos. Procurem na internet, vejam imagens de joio e trigo, vocês vão ver como são iguais que mesmo sendo muito parecidos na essência, no início, depois se transforma, depois toma outro. E com isso eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de ter esse estudo, de ter essa essa forma de evolução. Cada dia que aprendemos algo diferente, algo que eleva o nosso espírito, para um lugar mais alto. Vamos, desta forma, encerrando nossa preleção, agradecendo ao nosso Pai misericordioso, que tanto amamos, que tanto louvamos, que tanto agradecemos. Pedimos a Ele que tenhamos paciência, que tenhamos esperança em transformarmos o joio em trigo, fora de nós e dentro de nós. Que tenhamos muitas, muita fé por acreditarmos que tudo está certo, tudo está dentro da, do roteiro criado por Deus. Por mais que vejamos no nosso mundo, no nosso país, coisas erradas acontecendo, tenhamos fé que o anjo Ismael, nosso preposto posto de Cristo para cuidar da terra brasileira, Tenhamos fé que Ele está olhando para nós, que o seu roteiro está sendo seguido. E que às vezes o que parece errado é apenas o crescimento do joio perto de nós. Mas que um dia será ceifado e só terão, teremos frutos bons, teremos o trigo, teremos o apoio do mais alto junto de nós. Muito obrigada por estarem comigo até esse momento. Fico muito feliz em poder conversar com vocês sobre essa parábola tão rica, tão importante para nós e que todos nós tenhamos aprendido e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.